a categorização, né? Priscila, o que é categorização? Você fala, fica parecendo que é uma coisa muito... que todo mundo sabe o que é. Mas eu não sei o que que é a categorização. A categorização, assim, pode parecer bobo, mas, gente, quando chega num cliente e aí o cliente, depois que ele vê organizado, né? O que que ele vê ali? Calça com calça, blusa com blusa, sabe? Todas as calcinhas e sutiãs, tudo na mesma gavetinha, para ele achar fácil. Né? Todas as cuecas na mesma gavetinha, para ele achar fácil. Sabe? As meias ali, junto com as coisinhas de sapato. Sabe? Os sapatos todos bonitinhos, todos agrupados, pé com pé, parecidos, todos juntinhos. Né? Os casacos todos juntos, os copos todos no mesmo lugar sabe? da casa junto com o restante que se usa, os copos, com os pratos, tudo que vocês usam no dia a dia, sabe? Os talheres na mesma gaveta, né? Não tem um lá no um sabe? Não fica uma bagunça. Pode parecer muito óbvio, gente, mas, assim, na maioria das vezes, né? A gente nunca para para pensar assim, olha, todos os meus panos de prato têm que ficar agrupadinhos, né? E será que eu preciso fazer... É, ter toda essa quantidade de pano de prato, será que eu preciso deixar aqui, será que é onde eu uso e tudo mais? Vou agrupar todos eles para ficar mais fácil de encontrar, tá? Quando a gente vê tudo agrupadinho, né? Calça com calça, blusa com blusa, talher com talher, sabe? E aí, categorias grudadinhas, né? Assim, ó. Ó, é, copinhos aqui, pratinhos aqui talheres aqui, é perto de onde você usa, sabe tirar da vista o que você não usa muito, Às vezes você está lá com aquele aparelho de fundir em cima da sua pia no cantinho da pia, pra que? faz fundir todo dia usa pra fundir usa panela de fundir ninguém usa panela de fundir, gente pelo amor de Deus, ninguém usa panela de fundir pelo amor de Deus, faz um fundir no restaurante, mas assim Tá lá, tenha diabo da panela de fundir, né? Pra que deixar em cima da pia, sabe? Em cima da bancada, tá lá, liquidificador, torradeira, panela de fundir, tá? Guarda num outro lugar. É um negócio que você usa muito raramente, né? Somente no inverno brasileiro, talvez. Então assim, guarda num outro lugar, sabe? Deixa mais à vista somente o que você vai usar diariamente, né? Usa todo dia a batedeira. A não sei que você faça bolo. Né? seja boleira e tudo mais, você vai lá, fora isso, não usa todo dia, né, gente? Dá uma guardadinha, bota o que você usa mais na sua mão, tá? Então, quando a gente categoriza, ou seja, cria as categorias ali de coisas, né? a gente evita aquela gaveta abarrotada de pano de prato, sabe aquela que você fica socando para abrir, assim, ela não abre, né? E aí só sai um pano de prato, é aquele mesmo que você usa, Bota para lavar, volta para a gaveta, usa, bota para lavar, volta para a gaveta. E acaba que você tem outros 10 atrás, você não vê, não usa, fica lá tochando só, estragando sua gaveta. Né? Então, cria categorias, sabe? Um paninho de prato atrás do outro, as calças uma do lado da outra, dobradinha. Né? As blusinhas todas juntas, iguais, sabe? Se é igual, é a mesma categoria. Tá? Então, categoria faz muita diferença. E é outra coisa que o cliente fica... Uau, assim, fica. Ele acha, assim, sensacional e nada mais é do que o trabalho de organização, né? Criar essas categorias. Na, na, na, na, na.